Sabe que dia é hoje? Hoje é dia de celebrar o amor, o respeito, o combate à desigualdade, a diversidade, a cultura, o carinho, o chamego, a educação, a fé no Brasil, a justiça social. Hoje é dia de celebrar o Brasil que amamos. A gente sabe que os bons tempos estão chegando novamente. Parabéns, Luiz Inácio Lula da Silva. Muitos anos de vida. E continue nossa luta por um país melhor e sem óleo O Brasil tem jeito. E você já nos mostrou isso.